Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Este vídeo aqui vai ser revolucionário. Ou <risos> não é bem revolucionário, mas você vai começar a descobrir algumas coisas de como nós funcionamos. Ontem eu tive uma aula, né? Ontem eu ministrei uma aula e tinha uma pessoa de padrão de comportamento número 1. Um. Então, é uma pessoa que sente muita raiva. A raiva faz parte do 1 um, e ela tá sempre com essa raiva, volta lá nela, né? Com essa. E esse, essa. Como é que eu posso dizer para vocês, Essa emoção negativa aí. Que também é positiva, tá? Né? A raiva é uma, uma ferramenta do nosso organismo, do nosso sistema, para entrar em ação. Quando a pessoa está em raiva, ela vai para cima, né? Só que ela não pensa aí que é o um problema. Então, assim, ó. Cada um de nós tem uma maneira de ser. Quando você entender, quando eu conseguir passar para você como funciona a máquina humana, né? Temos que saber que nós somos uma máquina. Então... Existe um Afonso verdadeiro, um eu verdadeiro. Mas a maior parte do tempo é um Afonso falso, é uma falsa personalidade que está andando por aí. É o cara que ministra o curso, que trabalha com o método Ash, que já foi instrutor de uma empresa multinacional, da Dale Carnegie. Bem, então existe uma, um, um personagem que a é minha máquina cria para mostrar para as pessoas, que é educado, que é né, todas aquelas coisas existe um subconsciente, que é o que me impede, então, eu li muitos livros, estão aí atrás, a maior parte desses livros eu li, e na época eu lia muito, então o meu subconsciente dizia, tem que ler, eu lia para poder aprender para ser eu, para aprender a ser gente, porque eu não me entendia, eu tinha também tinha raiva, tinha medo, eu era tímido, eu era tudo que vocês imaginar de ruim, não, lógico que tinha coisas boas, mas, né, inconsequente, não prosperava, não conseguíamos ter os relacionamentos. Tudo em virtude do quê? Da minha personalidade. Então, a minha personalidade, meu modo de me apresentar, vinha lá do meu subconsciente, das coisas que aconteceram em minha vida. Mas o eu verdadeiro não aparecia. Então, o eu verdadeiro queria encontrar um amor, queria viver bem com alguém. O meu eu verdadeiro queria prosperar meu E verdadeiro queria se entender bem com, as, com os meus filhos, meu E verdadeiro gostaria de, de ler. Tem coisas que ele... mas não, não tinha força, não tinha firmeza, porque tinha o subconsciente. Então, o que acontece é assim, ó... Observa, vou, vou buscar explicar para você. Existem nessa história, estou falando figurativamente, figurativamente, né? Se você quiser vir aprender mais, venha conversar comigo. Três pessoas. Um eu verdadeiro, que é a tua essência, quem você realmente é, que às vezes não está madura o suficiente, ela é muito ingênua. Existe um ego, ou um subconsciente, e existe uma personalidade. O verdadeiro é a essência. Né? E falso está a personalidade e o ego. O personalidade que quer é alguma coisa, o ego deixa ou não deixa, que vai fazer as coisas acontecerem mas nós vamos para a tua essência, para quem você realmente quer ser. Então, assim ó, existem nove padrões de comportamento. Cada um deles age de uma determinada maneira. E isso não é segredo. Para quem estuda o Enneagrama, para quem conhece o Enneagrama, sabe exatamente como funciona cada uma das nove personalidades. Então tem a personalidade um que é o perfeccionista, dois é o é o prestativo, gosta de ajudar, o três que é o bem-sucedido, o quatro que é o romântico, bipolar, né, que tem a tristeza, o cinco que é o estudioso, que sabe tudo, mas não faz nada, o seis que é ambivalente, que é a questão do medo, segue regras, o sete que é o meu, que é, né, que criativo nunca chega a lugar nenhum, porque uma para para cá, outra hora está tá lá, o oito que é o brabão, que é o mandão, né, que é o líder, o nove que é o apagado, que ele é parado. Então, cada um deles é assim. E o que acontece? Cada um dos padrões, em termos de relacionamento, se atrai por um desses tipos. Então, as pessoas de padrão 1 se atraem pelas pessoas 9 e vice-versa. As pessoas de padrão 2 se atraem com a maioria deles, menos com o 3. As pessoas de padrão 3 se atraem com o 5 com o 6. Então, existe essa combinação das pessoas... É... Existe essa combinação das pessoas que se encaixam uma com a outra. E isso está no enagrama. se você vier aqui estudar comigo, vou te ensinar isso. Você vai saber quem dá certo com você no seu relacionamento, na sua vida pessoal. Não estou falando profissional, estou falando da vida pessoal, relacionamento, homem, homem mulher, mulher, mulher, homem, homem, sei lá, o que que se quiser Então tudo isso funciona. Aí o que acontece? Então, é, ontem essa pessoa que estava aqui, ela é uma pessoa de padrão 1, então ela tem iniciativa e sai fazendo as coisas. E ela está é, casada com uma pessoa do padrão 9, que é uma pessoa parada. E aí ela estava reclamando para mim, começou a falar assim, ah, eu gostaria de ter uma figura masculina, né, de que fosse mais provedor, que fizesse as coisas acontecer. Só que as pessoas de padrão 1 não dão certo com esse tipo de pessoa. Entende o que eu quero dizer? Às vezes você quer uma coisa que não vai se encaixar com a sua personalidade. Então... O teu é o verdadeiro, se você quiser, da pessoa de padrão um, se a pessoa de padrão um quiser encontrar uma pessoa que seja mais dinâmica, mais, mais forte, é, não vai dar certo com ele. Não sei se vocês estão, se eu consigo passar para vocês a mensagem. Suponha, eu tenho lá um Fusca, e aí eu quero que esse Fusca ande mais rápido. Eu vou lá e compro uma turbina. <risos> Essa turbina eu vou pôr no Fusca. Tudo bem, fiz lá do meu jeito e pus a turbina no Fusca. E aí você andando que nem um doido com esse Fusca, não vai dar certo, porque ele vai tombar, ele vai capotar, vai quebrar a embreagem, sabe? Não vai dar certo. A mesma coisa a você, então. Você tem um... Tem você que é o teu eu verdadeiro, mas você tem um personagem, uma personalidade. Aí você gostaria que a tua personalidade se encaixasse com uma pessoa, com outras características que não se encaixa com a sua personalidade. É possível mudar? É. Eu penso que vai levar alguns anos, mas você pode mudar. Só que aí você vai deixar de ser o padrão 1. Você vai deixar de ser esse padrão para ser o outro para dar certo lá. Então vai ser uma meleca, não vai adiantar de nada. É né? melhor você ser quem você realmente é. E aí sim, você vai né, entender que a tua máquina dá certo com aquilo lá. Se você tem um cachorrinho lá na sua casa, não tente dar alface porque não vai dar certo. Tem gente que faz cachorro comer, eu faço. de gente que faz cachorro comer é, cenoura. É, mas, mas o, o animal foi feito para comer carne. A dentição dele, toda a estrutura dele é para comer carne. Né? Entende? Então, assim, ó, é, quando você aprender a lidar isso, quando você aprender que existe o teu eu, que é você de verdade, existe uma personalidade, existe um ego, existe um subconsciente, então, você pode... É trabalhar a sua personalidade para algumas coisas. né, Por exemplo, para ler, para fazer academia, sei lá, o que você quiser, você pode mudar isso. Mas não dá para mudar muito, porque se você mudar muito, você vai mudar de padrão, vai mudar. Então você tinha um Fusca lá e daí comprou uma DKV V Mag. <risos> não vai resolver. É melhor você ajustar quem você é, é muito mais prático, muito mais econômico, muito mais simples. Para você se tornar feliz. Então você vai equilibrar as coisas que estão na tua personalidade. E tem que entender que eu, Afonso Verdadeiro, nós chamamos de mestre. Eu, mestre, né, tenho uma personalidade. Eu tenho, ó, me deram essa personagem aqui, que vem lá da tua infância. Que veio dos teus pais, que veio das coisas que você viveu. Então você pode, pode... E deve usar essa personalidade da melhor maneira. Porque daí você não vai sofrer tentando fazer coisas, você vai deixar a tua personalidade fazer. Eu estou fazendo essa mudança em mim. Ah, eu sou um padrão certo, já tenho mais de 60 anos, nunca, produzo, nunca fiz nada. Bom, pelo contrário, fiz tudo. Me diverti pra caramba, vivi, mas não construí patrimônio. E hoje eu quero construir um patrimônio, para mim ter uma pessoa, encontrar... né um não encontrar um amor, mas ter alguém, eu quero ter minhas coisas, que eu nunca tive, porque eu sempre torrei tudo, gastei. Então, hoje eu estou trabalhando isso. né? E hoje eu me tornei 50 vezes mais produtivo do que eu era 5 anos atrás, 10 anos atrás. Porque eu estou mandando o minha personalidade começar a fazer coisas do n a tipo 3. O n tipo 3 são as pessoas que ficam ricas. Então, eu comecei a a fazer uma mudança na minha personalidade, para atingir o meu objetivo hoje, que é construir coisas. Ter uma casa, ter né, um bom Eu sempre tive aquilo que eu quis, nunca me preocupei com isso, mas até pela minha idade já, está na hora de eu começar a assentar e começar a ter coisas para ter uma velhice mais tranquila. E o conhecimento que eu tenho, este conhecimento que eu tenho, toda essa aqui me sustenta. Eu não precisaria, mas eu estou mudando, eu quero. É, se, eu tivesse, se eu não tivesse evoluído o meu padrão certo, eu estaria ainda pulando de galho em galho, me divertindo e tal. Mas não eu quero mais isso. Eu tenho um conceito maior. Né? Com toda essa história da busca do meu eu, eu estou buscando espiritualidade. Hoje assim, eu tenho um prazer gigantesco de ir para a igreja, de participar da mesa, de participar de cultos, de participar de retiros. Né? vou me propor lá a ajudar pessoas, a curar pessoas através desse processo aqui do, do, do Enneagrama, né, que não é o Enneagrama aqui, é o método Asher, uma outra maneira, uma coisa diferente, é acima do Enneagrama é muito maior que o Enneagrama pessoal, então assim, ó essa palestra aqui poderia durar pelo menos mais duas horas para poder ensinar você o restante eu vou pondo aqui no Youtube, no Face no, no Instagram, algumas matérias beleza? Se você gostou compartilha Chama outras pessoas. Isso é muito importante para nós. Você me ajuda. Vai para o Instagram, vai para o Face, vai para o YouTube. Beleza, pessoal? E reflita sobre tudo que eu falei. Você pode ser quem você quer ser. E você pode mudar o teu jeito de ser. Você pode consertar tudo o que você quiser em você. Só que tem que ter a técnica. Tem que saber como. Beleza? Um grande abraço de coração. Vamos em frente, porque é atrás vem gente. Tchau!